E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traré com vocês uma sugestão aqui de um inscrito que ele ficou aí nos comentários que é os melhores aliens para se usar no dia a dia. Então vamos lá fazer um top aqui e ficar dica pra você, né? Se você encontrar o Omnitrix algum dia pra você usar esses aliens no seu cotidiano. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas primeiramente... Se a gente for parar pra pensar, todos os aliens têm sim uma utilidade assim no dia a dia tipo, porque o Ben, ele é um super-herói então no dia a dia dele, todos os aliens que ele tem ali, serviriam pra alguma coisa no cotidiano dele, mas por exemplo numa situação, tipo do Beco do Calor que o Ben, ele usou a ameaça aquática só pra tacar uma água ali, refrescar a galerinha né, tacar uma água na esté, entendeu? Uma situação assim mais normais então vamos pegar aqui a vida de nós mesmo, nós brasileiros, tipo eu ou você que tá assistindo esse vídeo aqui usaria pra estudar ou trabalhar, vamos ver aqui quais seriam os aliens mais úteis para essas Situações. Primeiramente, o XLR-8 ou qualquer área de velocidade também tá valendo. A raia já acelerado pra situações que eu vou falar aqui, mas é porque o XLR-8 com certeza ele tem mais dinâmica para correr, que ele tem o controle da fricção, mas os outros dois também estão valendo. E no episódio Adeus Já Vai Tarde, o Ben usa o XLR-8 para limpar o quarto dele rapidão ali, ainda pegar uns pontos extra, entendeu? Situações assim, de velocidade, esses áreas de são áreas apropriadas. Que até mesmo dá uma ultrapassadinha, eu sei que é errado, é, mas o próprio Ben usou isso no episódio Os Desnaturados. Que o Ben usou o XLR8 para que trapacear ali no jogo de beisebol e tudo mais, Dá para usar em situações assim, para você usar sua super velocidade sem que ninguém ouvisse e também para chegar em lugares mais rápido. Tipo, ah, vamos supor aqui para estudar, né? O cara é, mora no Brasil, aí ele é manjado, quer estudar lá em Harvard, aí ele vira o XLR8, chega lá em dois palitos, ninguém vê, pô, chegou. Arrajado também, né? Ele voa em super velocidade, chegou lá em dois palitos, pronto. Agora, o acelerado você tem que ter mais cuidado, porque o acelerado ele não tem controle da fricção que nem o XLR8 e nem voa super rápido nenhum arraia jato Então, na hora de frear ali, você tem que ter cuidado com as que, mano. Se ele não conseguisse frear e batesse lá no portal, então não ia descobrir a realidade. Aí não ia dar muito certo, entendeu? Então, por isso que eu acho que seria melhor o Chile R8 ou Arraia Jato nessas situações. Mas é isso. Aliens rápidos seriam úteis para situações assim de chegar num lugar rápido, terminar de fazer alguma coisa bem rapidão. É isso. Ah, Aí você fala, Daniel, porque você não usa o massa cinzenta que é mais inteligente. No próprio episódio desnaturado, é engraçado. Não só episódio, o Ben usa. Dois aliens pra trapacear, né? Enfim, mas o Ben usou uma Massa Cinzenta pra trapacear No, no joguinho lá, pra descobrir quantas jujubas tinha, né? E o Massa é inteligente, então ele conseguiu fazer o cálculo Lá bem ligeirinho, sim. Mas no caso o Massa cinzenta, Por mais que ele seja mais inteligente Tem aquele negócio da personalidade do usuário Entendeu? Tipo, se você Que fosse usar uma Massa Cinzenta e você não fosse Um cara que manjasse de Exatas e tudo mais, você ia conseguir fazer Responder as perguntas, E só que você não ia é, Tá entendendo o que você mesmo Tá falando, igual o Ben. ¡Tor! Que, é que eu estou falando Agora o artrópode não O artrópode ele ia estar entendendo Por causa que ele tenha a personalidade dele arrogante E tudo mais Aí isso faz com que ele entenda o que ele estava falando As coisas inteligentes Onde que ele sabe Tanto que no episódio A Terceira Vez É Mágica O Hulk ele sugeriu que o Ben virasse o artrópode para ele poder ler aqueles livros lá de magia Com mais sabedoria, entendeu? Caso que o artrópode realmente poderia ler ali Estudar de boa Entender tudo Outro homem que se adequaria a uma situação assim Seria o Podrão Só que só na vibe da química Porque o Podrão manja de química Agora o artrópode ele manja de várias outras coisas né? Porque ele é muito inteligente mesmo Então é isso, o marxista, por mais que ele seja bastante inteligente Ele não seria mais viável O mais viável seria aí, o artrópode para essas situações temos aqui o Ultra-T, que o Ultra-T Eu acho que todo mundo já sabe por que é, né porque, ah, Vamos supor que você tem um Nokia tijolão O celular já é um celularzão bravo Aí, né, tipo indestrutível Aí vamos supor que você quer deixar ele mais indestrutível Quer ser indestrutível nível atrociano Nível pior, pronto Aí sei lá, turbina usando o Ultra-T né? Dá umas melhorias ali, poder jogar uns jogos um Bem massa e tudo mais, entendeu Dá pra incrementar ali, incrementar Seu laptop, seu PC, seu notebook Aí pra aguentar jogos bem pesados Você quer dar um uma varreda na casa ah, é só incrementar no aspirador de pó, aí pronto, virava um aspirador super melhorado, aí dava para a casa muito mais rápido. Entendeu? E se você fosse Fublau, né? Porque o Ultra dele só não faz o que o chip e o guarda do, do azimuth fazem, né? Que é se transformar lá na tecnologia sem ter que incrementar. Por causa que o Ultra-T não é Fublau. Mas se ele fosse, ele poderia Ele teria um mapa na cabeça de várias tecnologias Que ele poderia sim usar para ah, virar uma nave ali E fazer a mesma coisa que o XLR-8, entendeu? Chegar num lugar muito rápido Então o Ultra-T realmente é uma bastante útil Em situações cotidianas O Contratempo, aí não precisa nem falar, né? Porque o poder de voltar no tempo É uma coisa que todo mundo queria fazer para resolver muitas coisas do cotidiano O próprio Ben usa isso, não precisa de ovos grátis Ele usa o Contratempo para meio que ver o que aconteceu O caso ali dos ovos, da nave Mata ali, né? O que foi que aconteceu? Aí vamos supor ah, alguém rouba seu celular, aí você vira o contratempo, você vê a cena que aconteceu, ou seja, ela com a polícia fazer o boletim, ou com você mesmo tem poder você mesmo pode ir atrás do cara, entendeu? Ou, ah, vai acontecer alguma coisa um acidente, você para o tempo, né? Você tem ali o controle, o domínio do tempo, você para o tempo antes de acontecer essa coisa e até essa cena aqui que esse canal que é muito brabo, né? Ele faz umas animações bem brabas de Ben 10, aí parece que é de verdade mesmo, vou deixar o link na descrição para vocês verem, se você não conhece, ele ele fez isso aqui que, mano, é uma situação tão normal, né? Você derruba um copo, aí ah, vai, queima seu computador. E meio que aconteceu uma coisa semelhante comigo, não vou entrar em detalhes aqui. Mas enfim, você vai lá, vira o contratempo, volta no tempo e nada disso aconteceu. Entendeu? Então, realmente, o contratempo é um alien do povão aí. Todo mundo usaria o contratempo pra resolver as cagadas que fez na vida. Fantasmático. Esse aqui meio que, assim, é pra fazer umas coisas meio erradas, né? Mas você não. Se vocês encontrar o Nitrix, por favor, vamos ser civilizados. Quem que eu tô querendo enganar? É claro que vocês fariam isso. Que eu tô falando aqui, mas enfim, uma das coisas, é uma coisa assim que não convém eu falar aqui, mas é uma coisa que todo mundo já pensou em fazer. Ah, fantasmático, fica invisível. Ó, oh, eu só vou dizer uma coisa aqui: o Mineta de Boku no Hero faria isso se ele tivesse, né? Se ele tivesse a individualidade da, da Toro Hagakuri, né? Que é só ser invisível, com certeza ele faria isso, né? Porque você sabe como é que ele é, quem assiste Boku no Hero sabe. Enfim, pulando isso aí, uma outra situação é uma situação que eu vi no desenho do Danny Phantom, né? Que o Danny Phantom ele também é fantasma, tem poderes fantasmagóricos, então ele usou o poder da posse para pra mim, possuir o diretor dele Pra fazer com que os pais dele não brigassem Com ele, negócio, negócio de escolar assim Eu acho que realmente um cara com poder de fantasma Usaria possessão pra se livrar de uma situação Assim, entendeu? Então o fantasmático Tendo esse poder poderia fazer isso Ou até mesmo usar intangibilidade Invisibilidade para entrar numa festa Sem assim, permissão, algum, algum lugar que você não pode Entrar, você usar isso e aí, Até poder puxar seus amigos, porque o fantasmático Ele pode passar intangibilidade, invisibilidade para outra pessoa, entendeu? Então não dava pra Você fazer a coisa errada e ainda trazer os outros Tá Puxar os outros pra aquilo ali É muito errado isso que eu tô falando É, né? Mas faz a sua própria conta E risco. Lembra que o camagem também Poderia ser usado pra uma situação assim de ficar Invisível, mas é que ele não fica invisível Ele fica camuflado, entendeu? Então você teria Que ter cuidado ali com o negócio da sombra Qualquer coisa que você teve, se você for a sombra ali Aí já ia descobrir tudo. Então por isso que eu acho que Seria mais viável o fantasmático, por causa que ele fica Invisível, mim, não tem como saber que ele tá lá Mas também assim, no sentido de intangibilidade dava pra usar o friagem, né? Que o friagem fica intangível. Dá... Intangibilidade é um Poder que dá pra se livrar de várias coisas, né? Ah, só você atravessar ali a parede, pronto, se livrou. Mas o friagem não era nem isso que eu ia falar. O friagem era no sentido de deixar alguma coisa gelada, né? Que nem o vídeo anterior aí, de onde você não viu clicar aí no carro, né? O Vomax, ele usar o que? O Igona Arctic, né? Pra deixar isso aqui gelado. iguana Arctic também serviria, né? Pra congelar alguma coisa, mas eu gosto de usar o friagem aqui como exemplo mesmo, né? Ah, você tá com preguiça de deixar alguma coisa congelada no freezer. Só vira o friagem, pronto, congelar ali. Do mesmo jeito dava pra usar pra esquentar, né? Eu usava o chama, fazer um churrasco, fazer um fogueira ali, dava pra esquentar bem ligeirinho. Provavelmente eu pensei é o NanoMac, é mas é mais o sentido de dar assim, ah, ele é pequenininho e pode ficar menor ainda. Primeiramente pra fugir de alguma coisa, se livrar de alguma situação, você ficando pequenininho, ninguém vai te ver ali, mas também é por causa que ah, você perdeu alguma coisa, né, caiu alguma coisa num lugar bem pequenininho você não tem acesso àquilo ali, vira o NanoMac pronto, alcança. E também por causa da, da adaptabilidade dele, ele pode se adaptar a máquinas e tudo mais, dá pra usar isso aí em alguma situação cotidiana também. Mas o de Abrete, cara, o Deabrete eu acho que seria um alien bastante útil assim para situação em que você precisa fazer algum reparo, alguma coisa, consertar ou quebrar alguma coisa e consertar de novo é literalmente o sentido da palavra gambiarra por causa que diabrete lá no original é diririg, que significa numa tradução literal, reparos improvisados então aqui seria literalmente o alien brasileiro né? o diabrete é, é o alien gambiarra todo brasileiro usa ele para consertar alguma coisa, fazer um gambiarra porque literalmente é isso que o diabrete faz também temos aí o anfíbio, né que eu pensei no anfíbio por causa que não só ele, mas qualquer alien elétrico poderia resolver uma situação que faltasse energia, tipo, ah, falta energia agora, virava um alien elétrico, pronto, resolveu o problema. Mas o caso do anfíbio eu pensei também, não só por causa disso, mas primeiramente que ele também pode ficar intangível, né não dava para fazer a mesma coisa que o friagem e o fantasmático, nessa né? de uma situação ali só ficando intangível, atravessando a parede um poder assim que é bem interessante que eu acho que todo mundo queria em alguma situação tipo, ah, precisa pegar alguma informação ou até para trapacear também que é a leitura de mens, né, o anfíbio ele pode ler ali os pulsos eletromagnéticos da pessoa Ler a mente e pronto Vai me dizer que você nunca precisou usar um poder de leitura de mensagem Em alguma situação que você tava Comenta aí E também temos aí o Eco Eco Primeiramente por causa que ele tem o poder de clonar objetos Então dava para ele fazer o que ele fez lá no episódio do Espetor 3 né? Ele clonou as raquetes ali Cara, um negócio assim que dá para usar em várias situações Se você precisar multiplicar alguma coisa Como eu falei nesse vídeo aqui Esse poder não é o bug, não é poder de falha Por causa que esse negócio de poder de falha não existe Mas assim tem um porém aí, por causa que o Echo Echo Enganamos, ele fez aquilo lá né? Ele virou três clones, aí bateu No símbolo do Super Omnitrix, aí vira, virou três Ben. Aquilo ali não foi um poder Do eco eco por causa que o eco eco a gente sabe Que ele tem o um poder de multiplicar, baseado na Energia, né? usar usa a energia dele e tudo mais para se multiplicar, multiplicar objetos Mas ali ele não fez isso, entendeu? Ele só Bateu no Super Omnitrix e virou três bem Aquilo ali realmente é um bug, né? Não é um bug de poder de falha, porque isso não existe Como eu falei, mas é porque o Super Omnitrix Ele tem vários bugs, ele é Entendeu? Então faz sentido o bem aproveitar Da instabilidade do Omnitrix para usar esse bug aí, porque se não fosse bug Ele poderia usar em outras situações E ele não usou, então realmente, ali é um bug E se você tivesse, né, um Super Omnitrix Assim, tivesse a esse, esse bug Dá pra usar uma situação, ah, você virar Três de você pra estar tá em três lugares Diferentes, o negócio é que você tem que ser esperto né? Por causa que o bem foi burro Aqueles clones ali são a fração da personalidade Dele, no caso, um é a mulher a compaixão e o outro é a raiva e a agressão ele Mandou dar raiva para Julie e o do amor para o Kevin, tá ligado? Tipo, era para ele ter feito o contrário, mas não, ele foi burro ali naquela situação, entendeu? O Ben é muito burro, abestalhado, idiota e tapado. Quando as cenas que o mais foi burro, entendeu? Então vocês, você fosse fazer isso, você via a, a personalidade que mais se adequava para fazer tal situação específica, e aí mandava, entendeu? Normalzinho ali e resolvia seu problema, entendeu? Então realmente esses aliens aí que eu falei, na minha opinião. Dava pra ser usado assim no cotidiano de nós brasileiros, né? Se a gente soubesse usar direito os aliens. E é isso, comenta aí qual ARN que você usaria aqui numa situação que você passar no seu cotidiano e tudo mais. Ou algum outro ARN que eu não falei aqui, você pode comentar também. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ative o sininho, falou e tchau!